E aí gente, todos muito bem-vindos, é o Bigodonari, cara, hoje mano, dia de passe novo, eu já comprei antecipado mesmo o passe e garanti aquela mochilinha que eu achei legal, mas, mano, nesse passe teve muita coisa massa e eu vou mostrar tudo pra vocês em primeira mão, porque eu comprei o passe inteiro e é sério, surreal, esse passe com certeza vai render muitos vídeos aqui no canal, então se você for novo, já desce aqui embaixo, deixa seu likezão, não não precisa ser novo pra deixar o like Mas se você for novo, sim, se inscreve aqui embaixo E, mano, é nóis Tem vídeo aqui de Free Fire praticamente quase todos os dias E é isso, espero que vocês gostem Bora comprar esse passe, bora pro vídeo É nóis Seguinte, galera, eu não posso falar muito alto Mas, mano, é meia noite 12 Acabou de virar aqui o Free Fire O um novo passe de Elite, eu já tô aqui dentro Eu não posso falar muito alto, que senão o vizinho, mano, vai ligar aqui o interfone Vai me encher o saco, vai me... Tira a cabeça pelo interfone mesmo Por isso que eu vou diminuir um pouquinho o botão de voz Mas estamos aqui dentro do Free Fire E mano, já de cara, gostei pra caramba dessa pranchinha Token de recompensa pra mim foi uma das melhores coisas que veio no passe passado Eu acho uma coisa, tipo, muito apelona Por isso até que vem pouco, cinco apenas Token de recompensa, mas vai vir mais ali depois e, enfim, essa roupinha aqui também que eu achei muito legal, mano Paraquedas do Professor Louco Muito, muito massa, mano E tique de dourado e do céu. Na moral, mano, olha que top essa mochila do jetpack. Na moral. conseguiu finalmente aqui virar. Já estamos com 50 emblemas, mano. E vamos dar uma olhadinha no passe, no que, que veio, quais são as novidades desse novo passe. E, mano, que que é isso? Ah tá, beleza E agora dando uma olhada no geral aqui no passe, mano Deixa eu clicar aqui nessa skin E olha isso, mano Que animação da hora, mano É sério, o Free Fire tá caprichando demais as skins eu já achei demais essa skin feminina aqui Achei legal pra caramba Esse paraquedas aqui E deixa eu ver essa dancinha aqui <risos> Muito top, mano Essa dancinha aqui é top Deixa eu ver essa última skin, mano Caramba Jesus amado, tá muito legal isso aqui, mano. É sério, mano. Necessário mais 175 emblemas. Vale tudo isso de diamante? Caramba Eu não tô pra brincadeira nesse negócio, moleque Vamos comprar aqui os diamantes que faltam, mano É o segundo passo, eu compro por completo Eu vou comprar esse aqui com vocês também, então Já desce aqui embaixo, mano sendo o dedão aqui nesse like, mano, agora mesmo Porque vai ser muita grana investida Também se inscreve no canal se você não for inscrito que eu sei que tem muita gente que tá assistindo os vídeos e que não são inscritas Então, mano, se inscreve aqui embaixo, deixa o like E agora sim, mano, bora comprar esse passo aqui inteiro Na moral, mano, coloquei os diamantes que faltavam aqui na conta E bora comprar esse passo aqui completo, mano Ai, que gelinho, que dor no coração <risos> Mas mais um passo que conseguimos aí Liberar, mano, agora bora reivindicar Tudo isso, mano, porque, meu Jesus, neste momento É o não fala coisa com coisa E é por isso mesmo que eu Vim aqui Narrar este momento do vídeo Bora reivindicar aqui a nossa primeira skin A skin feminina do Alquimista Na moral, que coisa mais da hora, mano, é sério Deixa muito like se você não deixou um o like ainda Porque é sério, foi uma grana, uma nota Pesada, tô pobre aqui, não vai de novo Mas tenho certeza que vai valer muito a pena Se tem uma coisa que me deixa feliz É passe novo, porque mano, você ganha muita coisa. Como vocês viram, o jovem bigodão está muito feliz com o um novo passe em sua conta. Eu fico feliz por ele. Chegamos aqui na primeira <risos> dancinha, na verdade é a única dancinha do passe, mas mano <risos> essa dancinha é muito hilária, eu gostei pra caramba dela. Deixa eu clicar aqui de novo. <risos> Beleza. Mas beleza, mais uma skinzinha A última skin, e eu acho que eu gostei Mais dessa skin masculina do que da própria feminina E geralmente eu gosto das skins femininas Mas essa aqui tá muito da hora, olha isso mano <risos> Na moral mano Se você não deixa o like ainda Você tá perdendo tempo mano, deixa o like aí embaixo pra ajudar Pra fortalecer, porque Compramos o passe de elite completo Aqui na minha conta Tá com passe não novo já tá aqui dentro do avião pra jogar uma partidinha Sou eu Haha <risos> moleque joel Tamo aqui mandando o um avião, bora cair em pique mesmo Porque hoje eu estou nervoso, mano Um dia depois de gravar aquela intro, comprando todo o passe Porque, mano, não quero arranjar treta com meu vizinho Meu vizinho é um cara mais velho Se eu uma treta com ele, não vai ficar legal pra mim, tá ligado? <risos> e o meu vizinho já me ameaçou algumas vezes, brincadeira Olha que coisinha mais linda essa prancha, mano Curte pra caramba esse style do novo passe É sério, Curte pra caramba o tema As duas skins, a dancinha E, claro, tudo aqueles itens e coisinhas que você acaba pegando quando eu libero o passe. Ai, mano, só tem um facão aqui? Pô, miséria, mano. Caramba, mano. Um facão... Um negócio... Meu Deus. Beleza? Uma, Uma fama. Não é a arma ideal para perto, né? Beleza, uma UPzinha aqui. É uma. Eita, tá certo. Ah, tá bom. Beleza. Calma lá, que eu sei que tem uma safadinha aqui pra trás. Eu vi ela correndo aqui pra trás. Cadê você, senhorita? Aí, tá, mano. Preciso de uma mochilinha, né? Pelo menos uma mochilinha. Please. E a mochilinha ali, ó. A mochilinha que vai salvar a gente. A gente vai conseguir pegar. Oh, mano, tinha a mochila aqui também, ó. O tanso. 4x, mano. Eita. 4x equipado errado. Deixa eu equipar aqui na M4. Beleza. E, mano. Bora pra treta, né? Pera ali, pera ali, pera ali, pera ali ó. Pera ali, ó. Morto, morto fulaninha que tá morto, bicho Será que esse aqui era o último feliz que estava aqui? Em pique Tem mais gente aqui sim E é atrás desta pessoa que nós iremos Mais um mortinho, é? Tem cara lá dentro também ó. Mano, roubaram minha kill Tá ali, ó Mano, o cara que roubou minha kill, sacana, mano. Neste cara, olha, ele merece suprir, bicho. Roubou minha kill, agora tem um Beleza. Toma lá. O cara vai se esconder atrás da pedra, não é mesmo? Fujão. esconde aí, filho. esconde aí mesmo. Beleza. Eu queria mesmo botar uma zona, Só pra... Amigo. Amigo. Na moral, tu tem um pouco, o um mínimo de respeito com a minha pessoa? Tô aqui gravando um vídeo para os meus inscritos aqui do canal, e você vem com essa palhaçada, cara. Eu acredito que Pique, desta vez, acabou. Sempre tem um perdido em Pique, né? Sempre tem, sempre tem. Um muito doido, um cara muito doido aqui em Pique. Bora pra... Mano, o também deve estar tá só o pó. Tamo aqui com 3 kills, tenho apenas 15 pessoas vivas. Dei só na cabecinha, pra ficar esperto. Eita, o que você tá fazendo, amigo? Nossa! O que esse louco tá fazendo? Ali eu não entendi nem o que eu fiz também. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Só na cabecinha, tá bom, filho? Tá bom, meu amigo? Cinco já foram aqui pra fita. Mano, a Danger está em cima da fábrica. Ou seja, possivelmente tem... Eita, sabia, mano. Onde tem Danger? Tem ele antes. Deixa eu ir pra trás aqui, mano. Porque eu tô vendo que tem outro cara por lá também. Aí fora, louco. Impressão minha tem um carinha atrás da... Não tem, não. Lá, nosso próximo killzinho. Ai, mano, que posição horrível que eu tô. Uma moto vindo, Meu amigo. Mano, isso aqui tá uma loucura, bicho. Tem um cara pra cá que eu vi, mano. Matei, o cara tava mirando o cara de trás, parece. Ó lá, ó. Matei, filho, matei! Já era pra tu, meu amigo! Mano, é aquele cara de novo tentando me matar. Fura aquele cara, mano. Ele tá tão lascado na minha. Olha lá, olha lá, olha lá. Fugindo do gás, sapequinha! Ô oh, seu sapequinha, tá fugindo do gás, meu amigo? Morreu! Quem manda? Quem manda lá de bobo? Deu uma de bobo e se lascou! Caraca! Pra mim ainda tem cara aqui, mano, atrás. Não sei por que eu sinto isso. Eu sinto o cheirinho da galera costinha. Nossa. Essa raça. Tem apenas duas pessoas vivas, mano. Bora garantir essa vitória aqui. É hoje, com o novo passe. A galera tá muito com medo, mano. A galera tá é cagada, morrada de medo da nova skin aqui do novo passe de Elite, mano. Aqui, ó, cara, aqui, ó. Morreu, meu amigo, até que deu uma balinha boa Concordo Aprovo, aplaudo Mas você já está no cemitério agora No cemitério do Free Fire, meu amigo Já era pra você, parceirinho Que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Tem mais um único cara vivo Tá lá, ó Tá achando que vai vir essa granada pra quê, meu amigo? <risos> então, galera, é isso aí. Novo passe aí, comprado de Elite. Estou muito feliz. Por mano? Olha os killzinhas aqui na conta. Ui! Skin nova. Novas skins, na verdade. Novos prêmios. Tamo junto, galera. Uh!